Ouço uma canção religiosa que emana lividamente em fugaz, incandescente manifestação, trazendo pura e tola ilusão, mas deturpa tanto o coração. O fluxo que inebria a alma e o cântico faz fechar os olhos enquanto flutua-se em um imenso vazio. O cálice cheio do si bebê do ego narcotizado, Coração um tanto mutilado, Tão escravo do pecado, Sem sentir-se perdoado, Vive-se preso no passado. Muda essa vida, O oh doce Espírito Santo, Faz encher este coração, Vem tirá-lo desta ilusão, Preencher com algo mais, que seja apenas uma canção Para limpar todo o pecado Da lascivia e prostituição Idolatria e da religiosidade Tão volátil alienação Faz nascer um vaso novo Para de novo então cantar O um verdadeiro cântico entoar Foi o mais timbre nesta voz E mais voz no coração Mas coração dentro da alma que não se fale apenas em amar, mas que se ame de verdade, em espírito e em verdade. Somente a Deus viva a adorar. O sou cântico da ironia, vejo uma imagem em Romaria cair ao chão, se espatifar, vejo a fé deste meu povo em pedaços pelo chão, e em lágrimas catam os cacos, são pedaços tão em vão que consolidam a sua fé, mas não edificam um cristão. Cantai ao Senhor um cântico novo, mas um cântico cheio de luz. Levantai vossas cabeças, ó portas eternas, deixai entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? Aleluia, é Jesus. Cântico de sangue, fala de cruz. Crucifica-me, ó Deus, nego a mim. Eu quero esta cruz, renuncio-me a mim mesmo Para buscar somente a Cristo Jesus Livrai-me desta idolatria Tão patética Romaria Que segue em torpe melancolia Derramai tua alegria Estas vidas sei tão vazias Vou dobrar os meus joelhos Vou olhar-me diante do espelho Quero ver-me neste espelho, a tua imagem e semelhança. Os meus olhos não são de vidros e nem tampouco sou de gesso. Venha habitar em meu coração, dá-me, ó oh Deus, o teu perdão e me ensine outra canção. Na minha angústia eu procuro a ti chegar, procuro só olhar a face do meu Deus, e quando as lutas vêm, perturbar a minha paz, então respondo assim, somente olhar a Ti, somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir seu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar em teu altar, e não olhar atrás.